Bom dia, fala galerinha, beleza? Estamos aqui indo para o trabalho. É época de quarentena, porém, o mundo não parou 100%. Eu estou de home office. Porém, hoje eu vou acompanhar a instalação de um link de dados lá na sede. Então, tem que ir. Em paralelo, a gente vai fazer um vídeo mostrando quanto tempo vai levar. Pra gente chegar na... Na empresa agora, utilizando o novo caminho. Vamos ver se vai ficar tão mais rápido. Em média, antes eu levava em torno de uns 20 minutos... Por aí assim. e agora. esse atacarejo aqui tá filmando tá já tá quase pronto eu passei ontem e eu vi que já tem até produtos na prateleira eita e aí a gente vai pegar uma chuva grande na BR Nossa z reduzir, alertar, vamos com cuidado porque estamos em um péssimo momento para ter que acionar o sistema de saúde. Besteira, embora fiote Aqui tá meu pescocinho exposed. Ver como é que essa nova via se comporta com chuva, Você tá tendo um ponto de alagamento. Não parece que não. Muito bom, caralho! Lá pra frente, o negócio chega a tá mal invisível. Se preparem com chuva grossa. não, brinque não, brinque não, engarrafamento, brinque não, velho, brinque não. não, pelo amor de Deus, velho. Porra, velho, engarrafamento. Sacanagem, velho. Foi o que houve, velho? Porra. Ai, quebra tudo, velho. Porra, velho. Porra, bicho, porra. Tava tudo lindo. Ah tá. Garrafando pra subir pro São Caetano. Governo do Estado. Foi que houve? Caralho, velho. É, vamos jogar aqui pro ladinho, ó. Ah, tá, né? Não terminaram ainda. Tinha que ter uma saída logo aqui, né? Pra BR. Ah, velho. Olha aí o ponto de falha. Enorme, enorme. Enorme. Bomba, tinha que ter uma saída pra BR, velho. Logo ali, não é jogar pra cá pra descer pela jaqueira do carneiro. Já não tá mais tão maravilhosa essa pista. Tá, tá boa, tá, mas. Mas joga a galera num gargalo aqui que puta que pariu, velho. Péssimo, péssimo. Péssimo. Não gostei, não curti. Não curti, não foi inteligente. Era pra ter a saída ali já. Ou vai ter, e eles não fecharam, não abriram ainda, eu acho que é isso, é onde tá aquelas máquinas. Porque meu compadre, você joga isso tudo pra cá, essa descida aqui engarrafa sozinha, ela sem esse tráfego aqui já engarrafava, esse é adicional. O governador, foi isso, que foi isso, rapaz? Tem que inaugurar o negócio direito, rapaz. Nem inaugurar os pedaços não. Tá foda. Vedeor. Vou aproveitar logo aqui, ó. Oh, caralho, meu Deus, é bem mais chuva, velho. Comentar é, sobre capa de chuva, eu tô usando uma. A calça já deve ter uns seis anos, daquela alba, da grossa. Velho, eu te contar, viu, que capa boa, velho. Capa muito boa. Não rasgou. Tá aqui na, na, na batalha. A parte de cima é uma pantaneira. O era mais flexível Porém, deve ser mais fácil também de rasgar, né? A estatística que eu tô querendo pegar, vou tentar olhar isso hoje no site da Trans Salvador, é o número de multas no mês de março, que vou olhar também abril, porque eu acredito que deva ter caído bastante a questão de infração de trânsito no período de quarentena. Eu fiquei curioso com esse número. Na verdade estou curioso com vários números que, que envolvem esse período. Como é o mundo normal e o mundo na quarentena? É reduz. Ah, assustei agora aqui. Eu quando vi fechando de um lado para o outro. O tá caindo! Tá doendo minha mão! Esqueci de botar a luva! Mentira, esqueci não! Eu não quis colocar porque eu sabia que ia ficar encharcada! Vacilo, porque luva eu tenho! para deixar encharcada! Vamos pra frente! Viva Edson! Caralho, velho, que chuva da porra! Ô, oh, pica! Opa! Pisca, meu amigo! pisca de lego pisca Tá andando reto de lego pisca <risos> muita água, gente, muita água Tô Sentindo a MT de fundo aqui E fazendo a alcaplanagem Mas vamos manter a frente segura Opa, esquerda paralela Então vamos para a direita devagarzinho Meus amigos, meus amigos. Aqui se não tá entrando água na câmera, porque tô sem a, a, a capinha, né? Então vamos fazer assim, inclinar um pouquinho, porque se molhar alguma coisa, escorre, né? Os circuitos não vão queimar, porque pra queimar tem que molhar por dentro, fechar um curto. E eu acho que não, não, não vai chegar a esse nível. Mas encharca. Já tá perto do... Destino Ai, Mais alguns metros e a gente chega Bom, acho que dá pra encerrar por aqui, viu Daqui pra lá não tem muito mais Aventuras ou adversidades E é isso aí, galerinha Um abraço pra você Que é isso, velho Eita, porra As motos são como jet ski Estão vendo? MT cortando água comprar um jet pra quê? se eu tenho MT <risos> eita muita água viu galera muita água, Vou sem exagero viu? sem exagero Confesso que poucas vezes vem a chuva dessa ó. Mas enfim, vamos lá, um abraço pra vocês Até o próximo, tchau, tchau